Joel 2, versículo 25. E restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que viei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente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 Vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? O texto que lemos, o profeta Joel, ele fala sobre o um mal que sobreveio sobre a face da terra, como praga de gafanhotos que consumia a lavoura, e não dava aos filhos de Israel a alegria da colheita, pelo que trabalhavam e não tinham retorno. Se esforçavam e não viam ou não gozavam do fruto do seu trabalho. Mas a Bíblia diz que o Senhor fez a Israel uma promessa. Nós estamos, neste mês de março, ministrando sobre as bênçãos de Deus, sobre o povo de Deus. E essas bênçãos... Elas vêm em forma de promessa, porque promessa de Deus é infalível. Deus não decreta falência. Deus não diz que não tem condição de realizar. Deus não para no meio do caminho, dizendo que Ele é incapaz de fazer ou de realizar algo por nós, porque Ele é Deus. Então, todas essas promessas feitas por Deus podemos considerar como uma grande bênção para a nossa vida, um grande cuidado, de uma forma muito específica, Deus tratou das questões do povo, dizendo com detalhes, para que não houvesse dúvidas, que o Senhor se faria presente, no tempo da angústia e da aflição, veio então o cumprimento de uma promessa extraordinária, porque diz a Bíblia, vindo a plenitude dos tempos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, ele se apresenta a Israel como o condutor, como aquele que direciona o povo, como o um verdadeiro líder, aquele que tem o um cuidado de direcionar os filhos a um caminho de conquista e de vitória. Jesus foi o mestre mais querido e amado pelos seus discípulos, porque todos que tinham oportunidade de lhe ouvir, se alegravam, por perceber que, ao ensinar, ensinava com maestria. Ao cuidar, dispensava cuidados, de forma que os homens se alegravam pelo cuidado que ele tinha. lembravam que um dia ele entrou em Jerusalém, ele declarou sobre a cidade, ó Jerusalém que mata os seus profetas, e todos quanto a ti são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, como uma galinha junto os seus pintinhos ou os seus pintainhos, e coloca debaixo de si, Jesus mostra cuidado, cuidados específicos, quando então, ele ministrava aos seus discípulos, foi ele mesmo que disse, olhai para os lírios do campo, olhai também para as aves. percebam o cuidado que existe, acerca deles, nem Salomão, teve a capacidade de se vestir como os lírios, por causa da grandeza, e da soberania de um Deus, cuida nos seus pormenores. Então nós nos deparamos com o cumprimento de uma profecia extraordinária. O Messias se apresenta para ser aquele que cuida, que direciona, que orienta. Ele é o condutor dos seus filhos. Mas o próprio Cristo disse, vai chegar um tempo que eu vou precisar voltar para o Pai. E eu voltando para o Pai, descanse o vosso coração. Eu não vos deixarei órfãos vocês não terão é, dificuldades de relacionamento, porque eu vou enviar alguém que vai habitar em vós, vai permanecer em vós, vai ser o condutor das vossas vidas, vai ser o mestre no momento que vocês mais necessitarem, vai ser o conforto que vocês precisam, vai ser o abrigo na hora da vossa necessidade, vai ser aquele que vai sustentar o meu povo. Então Jesus em sua última reunião com seus discípulos, disse-lhe que lhe havia de enviar o Consolador, o Espírito Santo. Olha o que está escrito... João capítulo 14, versículo de Números 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Joel disse que os últimos dias seriam marcados por um grande derramar do Espírito, viria sobre toda a carne, ou seja, todos quanto receberem o sacrifício de Cristo como um, algo que possa mudar a sua vida, o Espírito Santo sobre ele desceria, habitaria com ele e estaria nele. Uma das maiores bênçãos dada por Deus, o direito de ter o Espírito Santo, que é Deus como Cristo e é Deus como Pai. Ele não é apenas um enviado. Ele é o próprio Deus habitando em nós. O Espírito Santo é Deus. É Deus em nós. É a maior esperança que nós temos. É o maior alento que nós temos. É o maior cuidado que recebemos. E é aquele que nos impulsiona... A celebrar a santidade, a majestade do eterno Deus e reconhecer Cristo no seu sacrifício vicário. Ninguém celebra Deus senão pelo Espírito Santo. Ninguém confessa a Cristo como o Senhor senão pelo Espírito Santo. Um agente é enviado para nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, e nos tirar da rota do mal, e nos colocar na direção do prazer, e do cuidado de Deus, então Jesus disse, eu enviarei sobre vós, o Espírito Santo, uma promessa que teve o seu cumprimento, uma promessa que quando os discípulos se reuniram, o Espírito de Deus sobre eles veio, e veio para habitar, não para um momento, não para um instante, mas para fazer morada. Morada no coração de um homem, de carne e osso, com muitos defeitos, com muitos erros, transgredindo ou não transgredindo. O Espírito Santo veio para nos orientar e nos direcionar ao caminho da verdade. Deus enviou sobre nós o Espírito Santo. Então, nós esta estabelecemos com Ele uma amizade um relacionamento, um compromisso. Ele é aquele que está conosco quando nós estamos sozinhos. Ele é aquele que está conosco quando nós oramos. Ele é aquele que se apresenta em nossas vidas quando nós estamos angustiados. É Ele que provoca em nós o refrigério, a alegria, a paz e a perspectiva de mudança de vida. Então, o Espírito Santo... Ele é pedra fundamental da nova aliança. É a promessa de Deus para a igreja. Ele, sem Ele a igreja não subsiste. Sem Ele os crentes não têm força. Nós não avançamos sem Ele. Não vivemos sem Ele. Vida com Deus não temos sem Ele. Sem o Espírito Santo nada somos, nada podemos, nada temos... Não existe revelação de Deus sem Ele. Então, a necessidade é que Ele seja centro das atenções em nossa vida. Jeremias disse que Ele é uma pedra fundamental, porque a palavra de Deus, ela foi liberada sobre as nossas vidas. Está escrito assim, Jeremias 31 e 33. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Deus disse, eu vou fazer algo diferente com vocês vocês não vão viver de acordo com a lei escrita a lei vai ser transferida para dentro de vocês eu vou colocar nas tábuas de carne do vosso coração a minha lei pelo que o Espírito Santo estará convosco até a consumação dos séculos olha o que diz o livro dos salmos número 51 versículo 10 cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim, um espírito reto. A declaração de Davi, por ser um rei ungido, e separado para viver uma vida de comunhão com o Eterno, após transgredir, ele percebe, que mais do que as suas riquezas, mais do que o prestígio e a honra que Israel lhe dava, porque era de direito, mais do que isso, o Espírito de Deus na sua vida era aquele que no momento da solidão, onde os seus súditos não tinham a chance e a oportunidade de estar ao seu lado, quando ele jogava cinza e rasgava suas vestes, era ele, o Espírito Santo, que habitava no seu coração, que lhe dava força para vencer os grandes desafios da vida, então ele entende, eu preciso de um coração novo, porque o coração, é a fonte dos nossos sentimentos, é aqui que nós armazenamos, é aqui que nós guardamos mágoa, é aqui que nós guardamos rancor, é aqui que nós colocamos, é aqui que nós mantemos o sentimento que é como um copo de veneno que nós tomamos, é aqui, então Davi diz assim, renova dentro de mim um coração. Tire esse coração de pedra, coloque em mim um coração para que eu possa entender. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita no coração do homem. O coração do homem precisa ser um lugar limpo para que o Espírito Santo ali faça a morada. Então, Davi diz assim logo em seguida: e renova dentro de mim o Espírito. Espírito inabalável, porque nada abala o Espírito Santo. Nós nos abalamos com as notícias, nós nos abalamos com as questões, com as situações, com o momento crítico. Mas o Espírito Santo não treme nas bases como nós trememos. O Espírito Santo não baixa a cabeça como nós abaixamos. O Espírito Santo não fica angustiado por não ter capacidade de vencer como nós ficamos. Pelo contrário, o Espírito Santo diante das adversidades, Ele manifesta em nós um sentimento que nos faz vencer as nossas incapacidades, que é a fé. A fé nos arremessa ao mundo do sobrenatural e nos coloca na condição de servos autênticos pela unção e pela autoridade do Espírito Santo. Nós nos superamos e nós vencemos os nossos próprios embates. Olha o que diz Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós o Espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O Espírito Santo é derramado sobre carne, não sobre pedra. Joel disse que ele viria sobre toda carne, não sobre pedra. Então, um coração pedrificado, ele não tem a capacidade de ter, de sentir, de se envolver na presença do amável, do querido, do amigo, deste que é o nosso abrigo, Espírito Santo da verdade. Um coração, quando fechado, ele não permite uma ação de uma pessoa sensível. Por quê, pastor? O Espírito Santo é uma pessoa sensível mais sensível do que você imagina, você já viu aquelas pessoas que são de cristais, que por qualquer coisa, elas se escandalizam, elas se entristecem, o Espírito Santo é um ser muito sensível, e na sua sensibilidade, ele precisa que o nosso coração seja de carne, porque a porta ele bate, bate a porta, e à medida que nós abrimos, nós o convidamos E quando o convidamos Damos a ele o lugar de honra na nossa vida Porque convidado tem lugar de honra Convidado se assenta no lugar de destaque Convidado é amado, apreciado, honrado Porque nós convidamos quem nós amamos E você convidou aquele que você ama você convidou aquele que você quer dentro da tua vida, você convidou aquele que você quer dentro da tua casa, você convidou aquele que você quer dentro do teu coração, você convidou aquele que foi enviado para ser o Cicerone da tua história, o condutor da tua vida, você convidou aquele que é amável, aquele que te dá carinho, que te ajuda, que te fortalece, que quando você não anda, Ele te toma no colo, que quando você está triste, Ele enxuga suas lágrimas, que quando você não tem mais esperança, Ele diz para você, eu sou a tua esperança, crê somente e uma palavra de vitória vai chegar sobre a sua vida, esse é o Espírito Santo, amigo nosso e companheiro das horas difíceis, o Espírito Santo nos mantém em contato com a mente de Deus. É impossível conhecer a mente de Deus sem o Espírito Santo. Daí nós, quando nos deparamos com a realidade do, do, dos dias atuais nós percebemos que inúmeras pessoas declaram, eu tenho dificuldade de conhecer as coisas de Deus, as revelações de Deus, a não a teoria, porque a teoria você aprende no, no, no, no, no, nas escolas, mas a sensibilidade se aprende na comunhão, é no tempo que nós reservamos, se lembra que eu falei na semana passada, que o servo fiel, ele arranca da, do segredo de Deus, água boa e fresca, por causa da revelação do rema, que é dado quando nós temos comunhão. Não tem como conhecer a mente de Deus, senão pelo Espírito Santo. Quando nós queremos ter uma direção para a nossa vida, o que é que nós fazemos? Nós nos dedicamos na oração, no jejum, por quê? Porque nós queremos entender o que Deus deseja. O que Deus deseja nunca vai vir por intermédio de alguém. Não é o que as pessoas dizem, é o que o Espírito Santo fala aqui dentro porque as pessoas podem falar N coisas sobre a sua vida, se você casa porque as pessoas estão falando que você deve casar então você casa no aperto e vive no aperto e morre no aperto é ou não é? você casa porque você sente que dentro de você existe um fluir, existe um prazer existe algo extraordinário esse é o Espírito Santo que direciona a nossa vida, agora quem nos dá a orientação é Deus, por intermédio do Espírito Santo. Então, não tem como conhecer a mente de Deus senão pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo disse, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, na parte B. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo 1 Coríntios capítulo 2 versículo 12 mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus quando nós valorizamos esse relacionamento com o Espírito Santo nós extraímos o melhor de Deus de forma gratuita, não se precisa pagar para receber isso, não precisa gastar muito dinheiro para alcançar isso, isso se alcança pela sensibilidade, pela comunhão, pela aproximação, então, sem o Espírito Santo, o homem é um ser natural, e o homem natural não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus, por quê pastor? Porque as coisas de Deus são discernidas de forma espiritual, então, para conhecer a mente de Deus Se faz necessário ter a presença do Espírito Santo É a hora quando você valoriza isso na sua vida Quando você dá importância a isso na sua vida Eu sei que nos dias atuais Nós estamos deixando de lado essa ação a igreja, ela vai caminhando e ao longo dos anos, ela vai se importando com outras coisas, outras coisas vai nos tirando do foco, vai nos tirando do objetivo, vai nos tirando do centro, vai nos tirando do centro do querer. Exemplo, eu vou dar para vocês: nós entramos no culto e às vezes ficamos distraídos com o Facebook, distraídos com tanta coisa e o culto está correndo e a gente está preocupado com outra coisa. Para cada coisa tem um tempo, e se não valorizar esse tempo que tem aqui, simplesmente você vai perder tempo. Porque é nesse momento Numa palavra Que você deixa passar Que o Espírito Santo está liberando Que pode mudar a história da sua vida Porque basta uma palavra para mudar o quadro da sua história Então é nesse momento Que o diabo te tira a atenção Que você não dá valor à ação do Espírito E uma pregação Pode ir nela com seus 40 minutos Uma única palavra mudar a história da sua vida E é nesse momento Que o diabo te distrai para que você não entenda. Para que você não receba. Por quê? Porque nós deixamos de valorizar aquele que atua e trabalha na igreja. Nós só estamos aqui por causa dele. Sem ele, a nossa vida não teria nenhum sentido. Quem nos atrai ao santuário, é ele. Agora, não basta estar no santuário. No santuário precisa também ter a mente e a revelação do alto. É quando um crente assentado prestando atenção no culto, na pregação olhando o pastor, daqui a pouco na mente dele, o Espírito Santo eu vou fazer isso, isso, isso por você tranquiliza a tua alma o que, que é isso pastor? é o Espírito Santo falando contigo, irmão, depois que Deus libera uma palavra, céus e terra passam, essa palavra tem que se cumprir é por isso que nós precisamos estar atentos Quem vai quebrar a maldição Quem vai desfazer o laço do satanás Quem vai romper as barreiras na tua vida É a manifestação do Espírito Santo através da palavra Por isso que quando liberada a palavra Nós temos que estar atentos e segurar Ela não pode entrar por esse e sair por esse Porque nós estamos na presença de Deus Então ao passar dos anos O que, que aconteceu conosco? Nós nos acostumamos com a fé. A fé não é por costume. A fé ela precisa ser em ação. Por esta razão, muitos profetas enterraram seus talentos. Muitos adoradores deixaram de adorar. Muitos crentes deixaram de servir. E muitas pessoas deixaram de amar. Por quê, pastor? Não existe nenhuma ação... Do amor divino, se não pelo Espírito Santo. Romanos 5,5 está escrito. E Deus derramou sobre nós o Espírito Santo, trazendo o amor de Deus. Cantares capítulo 2, versículo 7, está escrito que as muitas águas não podem apagar a imensidão desse amor. É isso que nós recebemos, uma corrente de águas que procede do linear do trono, do eterno que jorra como uma corrente de milagres, que jorra sobre a igreja. Irmão, se o Espírito Santo quiser hoje, não sai ninguém dessa igreja sem receber uma vitória extraordinária, porque quando o Espírito Santo quer, não tem inferno, não tem obra das trevas que impeça uma ação do Espírito Santo, quando uma palavra é liberada, pode ter magia negra, mas Ele desfaz a magia negra. Pode ter obra de feitiçaria, mas Ele desfaz a obra de feitiçaria. Pode os reinos, se os principados se levantarem, mas se o Espírito Santo estiver na tua vida, a ação das trevas é repreendida, porque a palavra de Deus está sendo liberada sobre o teu coração, isso tem um poder de mudança extraordinária. O Espírito de Deus trabalha na nossa mente. É na nossa mente que Ele trabalha. Por isso que os nossos pensamentos não podem ser voltados para coisas terrenas. Paulo disse, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Não nas de baixo, as de baixo são terrenas. É por isso que você está vendo muitos crentes que são extremamente carnudos. Porque só pensam nas coisas da terra. É só dólar, só dólar, só dólar, só dólar, só dólar, fica indolado. É verdade. <risos> só pensa nas coisas da terra ele não tem um sentimento das coisas de Deus a mente do crente não pode estar envolvida com as coisas da terra aonde o Espírito Santo trabalha? na mente, deixa eu explicar um detalhe aqui aonde acontece o batismo no Espírito Santo? na mente pastor, me explica melhor deixa eu explicar para que você entenda batismo no Espírito Santo acontece na mente é na mente porque é no... no, no a fé ela vai contra a nossa racionalidade, a grande verdade é essa, a fé não é racional, mas o nosso culto é racional, o culto é inteligente, por que na mente? Porque se não for por fé, não tem sentido, o Espírito Santo ele não toma a nossa boca e fala por nós sem que nós tenhamos entendimento, porque isso quando acontece são os demônios que tomam a mente, o Espírito Santo ele fala na nossa boca quando nós entendemos que aquilo que está sendo ministrado na nossa mente é de Deus. Porque nós temos a mente de Cristo. Paulo disse, agora já não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Quando a nossa mente é dominada pelo favor e pelo querer do Espírito, a nossa mente dominada pela glória de Deus, nós não somos obrigados a fazer mas nós somos impulsionados pela fé a realizar. Essa ação é extraordinária. Isso é um mover do Espírito de Deus. Trabalhando na nossa mente, tirando essa mente nanica, esse pensamento pequeno. Esse pensamento sempre de tudo que está errado, eu sou a pior pessoa do mundo. É o Espírito Santo que trabalha isso em nós. Porque quando nós sempre ficamos nos depreciando, eu sou o pior, eu sou o menor, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não tenho nada o Espírito Santo quando habita na nossa vida, Ele vai tirando essas coisas, Ele vai agindo em nós, Ele vai levantando o nosso astral, Ele vai nos colocando para cima, Ele vai nos dando ânimo, força e coragem, para vencer as nossas batalhas, agora é uma decisão nossa, é nós é que decidimos isso, se vamos avançar ou se vamos parar, o Espírito de Deus, é que vai nos inspirar, ao entendimento mais profundo da palavra de Deus, pense comigo, o homem natural, ele lê a Bíblia e ele não entende, perdão, ele não compreende, Por que, que ele não compreende? Porque a Bíblia é um livro espiritual, a Bíblia é o único livro do mundo que quando você lê o autor está do teu lado, o Espírito Santo é verdade, a Bíblia é um livro espiritual, é um livro de revelações, é um livro que contém geografia, história, mas muito mais revelações, composta de tipos e símbolos, nos seus 66 livros, 39 no antigo e 27 no novo, revela a grandeza e a soberania de um Deus que prometeu estar presente com a sua igreja, então nós a igreja precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo não espere que o ímpio tenha essa sensibilidade não espere que o ímpio acredite nas coisas de Deus não conte os seus sonhos para os ímpios eles não entendem o que é coisa de Deus as coisas de Deus são reveladas aos crentes porque crente? porque crê no soberano no Deus maravilhoso que enviou o Espírito Santo para nós para compreender e ter essa revelação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 se não pela pessoa do Espírito Santo, segundo aos Coríntios capítulo 12, Paulo disse, conheço o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, a saber, foi ao terceiro céu, e viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito contar, mas por causa dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, Por que, pastor? porque as coisas de Deus, não é para que o homem fique todo engomadinho, pensando que é alguma coisa, Quanto mais sábio se coloque como aquele que precisa aprender Quanto mais inteligente se coloque como aquele que precisa mais de ajuda Na igreja não existe os supers Na igreja existe os servos E quem não é servo não serve para nada dentro da igreja Porque na igreja existe um Senhor e Ele não abre mão da sua glória Vou dar só um exemplo para que você entenda Quando Jesus nasceu Os magos foram conduzidos por uma estrela Perceba que quando os magos entraram, a estrela não entrou. Por quê pastor? Porque dentro da casa, só tem uma estrela que brilha. Está entendendo? Dentro da casa é uma única estrela. Qual o nome dessa estrela? Pelo amor de Deus. Jesus é a estrela maior da nossa vida. É a resplandecente estrela da manhã. Oh glória. Então esse entendimento se dá pela revelação. Pastor, eu quero me aprofundar mais nas coisas de Deus. Não adianta você ler muito se você orar pouco. Você vai ler muito e você vai ficar empu... empazinado de conhecimento. Mas um, um, um ser vazio, que quando fala dá nojo, dá, dá raiva, da tristeza. Porque não tem essência. Vomita o que recebeu. Não transmite o que tem. Porque a igreja transmite o Espírito Santo. Se você começa com juízes, com desembargadores, com autoridades, elas conhecem a Bíblia. O testemunho de Jeová, embora sejam os textos que eles determinados, conhecem, os mórbidos também conhecem, dentro daquilo que eles foram ensinados. O detalhe é que a palavra não muda, não entra, não, não transforma, não realiza. Por quê, pastor? Porque sem o Espírito Santo a igreja não tem vida. A vida que temos está no Espírito Santo, irmãos. É melhor um menino na casa de Deus, cheio do Espírito Santo, do que um sacerdote vazio, seco, sem graça, sem autoridade, sem unção de Deus. Eu prefiro ouvir o um leigo dizendo nós foi, nós vai, falando tudo errado, mas cheio do Espírito Santo, do que ouvir os doutores vazios dentro do santuário. Nós precisamos é da presença de Deus e nós não podemos abrir mão disso, a simplicidade atrai essa glória, essa presença, por mais sábio, Paulo disse, ah, com os sábios me fiz de sábio, com os leigos, de leigo, tem mensagem que você não pode pregar de um jeito, para as pessoas mais simples, elas não entendem, e para os sábios você não pode falar da forma simples, senão eles não te dão atenção, então o Espírito Santo nos dá a sabedoria. Pastor, eu, eu, eu preciso de sabedoria, pastor, na palavra. Vai buscar em quem? Em mim eu não tenho para te dar não. Eu posso te dar conhecimento. O, o, o, o Gil e o assim podem dar na escola dominical conhecimento. Mas inspiração, inspiração ai meu Deus, inspiração, ai meu Jesus, inspiração é boca no pó, Jeremias disse, põe a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança, inspiração é vida de comunhão, de aproximação, é por isso que dentro da igreja, de vez em quando tem crente, e eu acredito nessas coisas, que assentado, cultuando, diz assim, pastor eu vi um anjo dentro da igreja, vê mesmo que a igreja é um lugar que está cheio de anjos, pastor, eu tive uma palavra de Deus para entregar para o Senhor, eu acredito nisso, porque o Espírito Santo inspira aqueles que estão sensíveis à sua voz, pastor, eu senti de Deus, pastor, eu acredito nisso, porque o Espírito Santo trabalha no coração daqueles que estão interessados em fazer a sua obra, agora você pode viver trocentos anos dentro da igreja e ser um ser seco, vazio, carteirinha de membro não faz um crente espiritual... Tempo de igreja não faz um crente espiritual. Os seus estudos não te faz um ser espiritual. Vida espiritual se faz com obediência, com renúncia e com oração e leitura sistemática da palavra, para conhecer a Deus, não se conhece senão pela leitura da palavra, não tem que se empazinar de uma coisa ou de outra, oro muito, mas não leio, está errado, leio muito, mas não oro, está errado, Pedro disse, antes crescei na graça, graça, oração, obediência, jejum, e, na, e no conhecimento conhecimento, palavra, estudo dedicação, aprofundar no texto, buscar a revelação pastor, e como é que eu vou me envolver desse jeito, pastor? com o Espírito Santo, com o Espírito Santo fica tudo mais fácil você já percebeu que no momento da nossa dor quando nós estamos buscando a unção de Deus e quando nós estamos cheio, o mundo está desabando a crise está terrível mas você parece que está anestesiado pela graça, a dizer diz assim, ah, irmão, o que, que aconteceu irmão, que você não está desesperado e aí você diz, não irmão, é porque eu estou vendo os céus aí você diz, irmão, mas o que está que acontecendo contigo não, é porque brevemente vai soar uma trombeta lá em cima, você infelizmente se você não aceitar a Jesus, você não vai ouvir o toque dela, o que, que é isso? o crente é a presença do Espírito Santo na vida de um crente que faz uma mãe olhar para a situação caótica e dizer assim a promessa de Deus é infalível viu Satanás, tu vai ter que sair tu vai ter que bater em retirada porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Ó oh, glória! É quando o marido olha para a situação que ele está vivendo e diz para a esposa: Nós estamos numa crise tremenda, mas Deus falou comigo, irmão. E é quando Deus fala dentro de nós, Deus fala muito pouco, mas quando fala vira uma lei, e essa lei os demônios voltam de marcha ré para o inferno, porque a lei de Deus é perfeita o caminho de Deus é perfeito Ele vai traçar caminho no meio da tormenta para cumprir uma palavra de vitória na tua vida, você crê? dá um brado de vitória ao Senhor o Espírito Santo nos torna possível a superação só superamos com Ele irmãos, tem dor que é tão só sabe quem está vivendo quando você visita uma pessoa que perdeu um ente querido, você tem palavras? Os irmãos foram lá em casa me visitar. Muito obrigado, irmãos, que foram lá em casa visitar pela perda do meu pai. Comeram o biscoito, tomaram o bolo, tomaram o café. Foi bom, demais, foi? Mas me alegraram muito. Vocês não imaginam como esse carioca ficou feliz. Fiquei alegre demais, porque eu senti amado por vocês. E eu gostei de ver o carinho que vocês tiveram comigo. Outros que não foram me ligaram, mandaram mensagem. Que coisa linda! A vida, a vida é uma semeadura, a gente planta coisa boa e colhe coisa boa. Então, muito obrigado aos irmãos. Mas pense comigo, no momento da dor, não tem palavra que, que alegre o nosso coração. Só que nos faz superar a perda é o Espírito Santo. Quem já namorou e ficou apaixonado pela namorada e a namorada deu um tchau para ele, sabe como dói. É ou não é? Não é verdade? Um casamento que se rompeu quando um ama sabe qual é a dor esse momento de superar o Espírito Santo vem nos ajudar a superar as dores da nossa vida Romanos capítulo 8 versículo 27 está escrito assim aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito é ele que segundo Deus intercede pelos santos e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só o Espírito Santo faz esse exame dentro de nós. Examina. Porque de vez em quando você está falando uma coisa com a boca e com o coração está dizendo outra. O Espírito Santo não considera as palavras. Ele examina. Ele examina. Ele vai lá dentro, no mais íntimo. Aquilo que o médico diz é uma virose, porque ele não sabe explicar que tipo de doença é. O Espírito Santo examina. Ele vai examinando, ele vai vendo, ele vai vendo o que está dentro. Ele vai na, na profundidade. É por isso que ele nos dá a capacidade de superar porque ele conhece o problema na sua raiz. Ele sabe o que ocasionou este mal. Igreja do Deus Vivo. Não despreze a presença do Espírito Santo. Não abra mão dele, da amizade com ele, do relacionamento com ele. Não declare nunca que você não precisa dele, ele é o Senhor. Nós sempre mencionamos Deus e Jesus, mas lembre-se de uma coisa, quem habita aqui conosco, é o Espírito Santo que nos impulsiona a glorificar o nosso Cristo. O Espírito de Deus nos convence na nossa consciência. E Ele nos ajuda a ver o pecado como realmente é. Só o Espírito Santo faz isso. Só o Espírito Santo trabalha a nossa consciência. Eu posso dizer para você, mas se o Espírito Santo não falar dentro de você, não resolve. Você vai ouvir o pastor, mas se o Espírito Santo não falar aqui, é igual perdão. Um perdão pode ser, ser dito, eu te perdoo, mas... O Espírito Santo sabe o que está aqui. Eu achei bonito a Suely falando aqui no, no debate. Acho que foi até antes ela disse, assim, foi no debate de sexta-feira, foi muito bom. Ela disse assim: se eu perdoo com palavras e abraço é falsidade. E o Espírito Santo conhece o íntimo. O Espírito nada se oculta. A Bíblia diz assim: não toqueis nos meus ungidos. O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo conhece, o Espírito Santo sabe a realidade, é por isso que as orações são impedidas, é por isso que muitas orações não passam do teto, é por isso que existe tempo perdido de joelhos dobrado, é por isso que muitas horas de oração não são contabilizadas, mas a oração de um coração contrito, examinado pelo Espírito Santo, um coração quebrantado, o crente nem começou a orar, e o Deus Criador dos céus e da terra já está começando a responder. Porque disse o Senhor a Jeremias, antes que houvesse palavra na tua língua, eu Senhor já sei o que tu vais falar. O Senhor examina o coração, ele conhece o íntimo, a profundidade. É por isso que nós a igreja, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós falamos diante de Deus só a verdade, porque para Deus não adianta mentir, você pode falar uma mentira para Deus, e Deus na hora está dizendo, deixa a cara de pau, eu sei o que é está que acontecendo, porque existe um que está te examinando, antigamente se dizia, eu vejo diante de ti, servo de Deus, um prumo, você sabe o que é, que é prumo? Prumo é aquele negócio de botar, o. para acertar, né? o... me ajuda aí, pastor é, né, e vejo diante de ti uma régua, sabe o que é isso? Régua é para acertar. O Espírito Santo ele trabalha desse, desse, desse jeito conosco, nos ajudando a vencer. Irmãos queridos, é lindo quando o Espírito Santo nos corrige, sabia? Está escrito e corrija o sábio, e ele se tornará mais sábio ainda, mas não corrija o escarnecedor, porque ele se encontra em afronta o sábio que tem o Espírito Santo, ele está dizendo, Deus, eu vou ser melhor a partir de hoje, eu estou te ouvindo, eu acredito na tua palavra, vai virar alguma coisa na minha vida, vai ter uma ação extraordinária, esse culto vai mudar a minha vida, eu vou começar essa semana sentindo mais a tua graça, eu vou destampar os meus ouvidos espirituais, e vou ouvir o Senhor falar comigo, esse é o Espírito Santo que nos ajuda na nossa consciência, João 16 e 8 está escrito, e quando ele vier, convencerá o mundo, do pecado, da justiça, e do juízo, o Espírito de Deus, também nos conforta, e eu termino aqui, vamos ficar de pé, Romanos 8,14, e porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. João 4,24. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito em verdade. 1 João 4,13. e nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu é seu Espírito. O Espírito Santo deve ser para nós como foi Jesus para os seus discípulos. Agora você, meu irmão, recebeu o Espírito de vida. Ô, oh, pastor, eu não tenho essa unção, não tem. Pastor, eu não tenho o Espírito Santo, não tem. Você não consegue servir a Deus sem Ele. É Ele que está te ajudando. Pastor, e se eu chorar? Ele te ajuda. E se tu te alegre? Ele te faz permanecer alegre. Ele quer ver você para cima. Não é cabisbaixo, não é triste. O ministério do Espírito nos selou para uma vida de amizade. Efésios 1 e 13. Tendo nele também crido, fortes, selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão, adquirida para o louvor da sua glória. Aleluia! Espírito Santo, levante as suas mãos Chame Ele agora Chame o Espírito Santo Chame para uma renovação Para a sua vida Levante as suas mãos, cante com o um grupo de louvor Santo Espírito Cante, faça essa oração Vai, ore agora Ore agora Esqueça tudo do seu lado, levante as suas mãos. Venh com cuidado chame o espírito, espírito santo. Ora mana sharia la para para kalore va giore madama e não espírito santo Jesus. com espírito mais Santo. o Espírito Santo e renova Jesus. Renoma, Jesus manda esse povo faz Espírito Santo faz Espírito Santo Paz começa a receber a sensibilidade para ver as coisas de Deus Começa a receber sensibilidade para sentir a presença do Espírito Santo. Começa a receber sensibilidade para profetizar a história da tua vida transformada. Começa a sentir a sensibilidade do alto. A presença do teu amigo Espírito Santo. A presença dele o que ele o que você precisa hoje se desmanche na presença dele deixe o diabo te acusar não joga fora toda a acusação a partir de agora Deixa o Espírito Santo restaurar o teu ser Deixa o Espírito Santo tocar na tua alma Deixa Ele avalizar paz a tua vida novo, novo, Ele está esquadriando Deus hoje Deus o nosso coração Espírito Santo Do gozo da glória do Deus Criador, deixa o Espírito Santo. Ai, Deus. Ai, meu Deus. É o meu prazer, Senhor O que dizer, O oh, que fazer pai. quanto Ele vê? somente te exaltar, subir e te adorar. Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Cada substitui essa presença de Deus em nós Amamos ao Senhor Amamos ao Senhor Somente adoramos Aqui. Somente adoramos Mas que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Oh, te adoramos Aqui. Te adoramos, Senhor